Você quer conhecer uma ferramenta gratuita para você criar sua identidade visual? Eu sou a Renata Furiel do blog Faça Sua Vida Melhor. Com. BR. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, ative o sininho para você ser notificado e deixe aquele like amigo para mim. No vídeo de hoje eu trago uma ferramenta online gratuita que te ajuda na sua identidade visual, nas capinhas do, do Facebook, nas capinhas do YouTube, até mesmo as capinhas dos vídeos para o YouTube. E você pode criar designers que você usa para postar nas suas redes sociais. Eu estou falando do Canva. E sem mais delongas, bora para a tela do meu computador para você conhecer essa ferramenta online por dentro. Então vamos aqui para a tela do computador. O primeiro passo é você vir aqui no, no campo de pesquisa do Google e colocar Canva. Aí vai ser esse primeiro aqui, é só você clicar. Aqui você precisa fazer o seu cadastro, ou você pode entrar pelo seu login do Facebook, ou seu, sua conta do Google, seu e-mail, do Gmail, ou registrar-se com o e-mail de sua preferência, tá? É só você vir aqui e fazer esse processo. Como eu já tenho meu login, eu vou entrar aqui, meu endereço de e-mail e minha senha, e vou entrar. Entramos, estamos logados dentro do Canva. Aqui embaixo, tá vendo? Mostra que eu estou logada. E aqui, logo aqui em cima, é um campo de pesquisa. Que design você gostaria de criar? Se você tiver alguma coisa já em mente para poder fazer, é só você digitar aqui que vai aparecer a opção mais rápida para você. Se você quiser pesquisar e explorar todos os designs, é só você vir aqui, ó, aqui nessa setinha, tá vendo? Ó? Clique, ele vai explorando aqui, vai te mostrando aqui todas as opções que tem. Para começar de né, a te apresentar a ferramenta, eu vou começar aqui com esse, essa opção aqui de redes sociais, que é só mesmo um exemplo para você já conhecer a ferramenta. Já estamos aqui, ele abriu uma nova aba, aba. Bem, nós estamos na versão gratuita, ok? Vamos lá! Aqui são os templates do tamanho que eu escolhi, que são das redes sociais, aí aqui você vai buscando que você gostar mais, dentro do, do, do que você está planejando, eu vou abrir essa aqui, essa imagem aqui, e todas as, todas as partes daqui dessa imagem, elas são clicáveis, tá vendo, até essa linha aqui, ela é clicável, tá vendo, aí aqui, você tem a opção de mudar a cor, você escolhe a cor que você quiser. Tá vendo? Se quiser mudar aqui de cor, é só você selecionar. Vem aqui, ó. Muda de cor. A mesma coisa é a, é a frase, ó. Você se... Opa. Ctrl Z. Você vem aqui e seleciona. Às vezes é difícil de selecionar, mas vai. Seleciona, vem aqui, ó. Cor do texto, ó. Clica. Já muda automaticamente, tá vendo? Quer mudar aqui também, ó. Também pode ser mudado Eu boto um ó. E aqui são todos os modelinhos Desses templates aqui Você observa aqui ó, Que está escrito grátis Vão ter alguns templates que não vão ser gratuitos Aí você toma esse cuidado Se você realmente não quer pagar Porque as opções na versão gratuita São muitas né? É muita variedade né? Você pode usar a versão gratuita Acho que sem problemas Vou deixar esse modelinho aqui Para a gente explorar mais daqui a pouco aqui são a parte dos elementos tem vários elementos aqui é só você colocar aqui o que você imaginar Vou botar um quadrado clica no enter e aqui aparece todas as opções de quadrado que ele tem aqui nos elementos tá vendo aqui ó esse quadrado aqui em especial ele não é gratuito tá vendo ó esse também não esse é só você tomar cuidado de não escolher um pago se você realmente não quiser Pagar. Vamos, essa aqui gratuito, vamos clicar porque ele já aparece aqui, ó, tá vendo? Ele foi pra minha, ele foi aqui para minha área de edição. Se você quiser mudar a cor, é só vir aqui e dar a cor. Aí você, ó, trabalha nele aqui, diminui, arrasta ele aqui, ó, pra ele ficar aqui. Tá Tá vendo? Aí você pode formar o seu post né, para os suas redes sociais de acordo com o jeito que você desejar Aqui embaixo são algumas opções de texto Ele já te dá uma frase para você ver como que fica essa frase nessas fontes aqui Aí se você não quiser explorar aqui essas fontes É só você vir aqui ó, adicionar uma caixa de texto Que já vai aparecer aqui, ó. vou botar aqui para cima para a gente ver melhor Tá vendo? Ó, espaço reservado elevado para o texto. Aí você seleciona. Vamos escrever aqui. teste. Test. Aqui você pode explorar aqui em cima também. Você seleciona, vem aqui, ó. E explora todas as fontes que tem aqui disponível para você. Aqui. Mudou. Eu, eu posso escolher o tamanho também. E aqui botar de outra cor, tá vermelhinho. Tá vendo? Tá vendo? E aqui você pode explorar todas as fontes que tem disponíveis aqui. Aqui é o fundo, são os fundos, né? Todos os fundos. Aqui é: se você não quiser nenhum template pronto, isso aqui é partir do zero, aí você vem aqui, escolhe um fundo, vou adicionar aqui nova página. O nosso template de exemplo tá aqui em cima ainda, ele não sumiu, tá aqui. E você escolhe aqui um fundo que você desejar, Vou escolher esse aqui, ele parte para cá, tá vendo? Aí aqui você começa a colocar os elementos, é, imagens externas, você começa coloca o texto, assim você começa já a mexer no seu, no seu post. Aqui é o upload, é você trazer do seu computador uma imagem que você queira trabalhar aqui, e eu vou trazer uma imagem aqui, tá vendo, essa imagem aqui, é só clicar duas vezes que ele vem pra cá, tá vendo, ó, começa aqui, ó, aparecer, a, a, aqui começa essa barrinha fazer o processo de download, de upload, é só clicar em cima que ela aparece aqui. Aí aqui você pode aumentar, diminuir, eu vou aumentar, mas eu não quero, eu quero deixar a imagem menor, aí eu venho aqui, ó. Cortar aí eu corto o tamanho que eu quero tá vendo? É só subir aqui e cortar também pronto a imagem ficou só assim, tá vendo? Ficou assim, e aqui são as pastas. Aqui são, são é uma função só para versão paga do, do canva. Os aplicativos, alguns também são para versão paga. Esse emoji aqui, eu acho que é o único que está liberado para poder usar. Ozinho aqui, aqui. tá vendo? <risos> Aí só você vem aqui e fechar. E vamos voltar, vamos voltar aqui, template. Vamos vir aqui pro nosso design. Quando você clicar em qualquer parte aqui do design, tá vendo? Aqui ou aqui. É, aciona aqui alguns botões, tá vendo? No caso aqui desse preto e branco, ele tá atrás dessa parte verde, né? Aí é só você vir aqui na posição e trazê-lo pra frente. Tá vendo? Ele veio pra frente do quadrado verde. A frase continua aqui. Se você quiser que, ele, que a frase também saia, é só você clicar em cima da, da, da imagem, posição, trazer à frente. Aí, ó, aí todas as tudo que tava na frente da imagem preto e branco foi para trás. Aí é só você clicar Ctrl Z que tudo volta ao normal. Nesse caso aqui as aspas tá vendo, tá atrás da bordinha que nós colocamos né aqui do quadrado. Vamos trazer ele para frente. Prontinho, Nós trouxemos para frente. Aí você quer usar a função copiar. Essa função copiar, ela vai copiar a imagem que você selecionou. No caso aqui, tá selecionada essa imagem preta e branca. Eu vou bem copiar, tá vendo, ó? Ela duplica a imagem que você selecionou. Agora, essa função aqui, ó, copiar página, ela copia todo o design que você fez. Aí é só você clicar que ele se duplica, tá vendo, ó? Aqui, essa função aqui é a transparência. Se você quiser dar transparência à sua imagem, vamos clicar aqui nesse verdinho. É só você ver qual a transparência que você quer. Tá vendo? Bacana? Legal, né? E todas as alterações, tudo que você fizer, automaticamente o site salva. Tá vendo Que Todas as alterações foram salvas. E aqui, ó, você pode colocar também o nome ao post, Vou repetir, post, tá vendo? Post Instagram. Então todas as alterações que forem feitas aqui ele automaticamente salva. É o tempo inteiro ele informando aqui que as todas as alterações foram salvas. Isso é bem bacana também. E se você quiser baixar no seu computador a imagem, é só você vir aqui baixar, ele vai baixar para você. Preparando seu design. E é isso, essa é a ferramenta Canva, espero que vocês tenham gostado. E esse foi o vídeo de hoje, eu trouxe essa ferramenta online, gratuita, que pode te ajudar no seu negócio online, que pode te ajudar nas suas postagens nas redes sociais, e é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like amigo pra mim, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra ser notificado, e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Deixa aqui nos comentários para mim se você já conhecia o Canva, se você já usa o Canva, deixa esse comentário para mim. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!